Flamengo e Atlético se enfrentam na tarde deste domingo A partir das 3 horas da tarde O jogo vale pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Vamos começando o vídeo já falando sobre esse assunto né? Porque o Flamengo enfrenta hoje É hoje o jogaço, hein? clássico Flamengo e Atlético né? Dois times são os maiores alencos do Brasil É né? São times são times que estão jogando Flamengo, né, que não está. depois de vencer o Cuiabá, mas também o Atlético Mineiro não vive uma ótima fase, né? Porque o Atlético se perdeu hoje, vai demitir o técnico Mohamed, né? E aí. e aí o Lorival Júnior, né? Que acabou de chegar, tenta aí buscar a sua a sua primeira vitória fora de casa. É o técnico que perdeu foi o internacional fora de casa na sua estreia por 3 a 1 e agora o Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro. O que acontece? O Flamengo, né, que está lá no 11 tá posição, o né, que empatou para o Cuiabá, e o Atlético Mineiro, que é o oitavo colocado. O Flamengo, né que chegou na noite desse sábado, né, em Belo Horizonte, e agora o Flamengo se prepara para esse jogo, né? A partir das 3 horas contra o Atlético Mineiro no Mineirão. O Flamengo, né, vai ter desfalques, não vai ter Bruno Henrique, não vai jogar o Carlos da lesão que sofreu contra o Cuiabá. O jogador vai passar meses sem jogar, né? E aí, substituto substituto por Bruno Henrique é Marinho, né, a partida. Então, o Everton Cebolinha foi contratado pelo Flamengo, né, mas o Everton Cebolinha não vai jogar agora, né. E aí, o que vem só, né, então aí ele só pode jogar, né, no lugar do Bruno Henrique. E é isso, vai, vai jogar pela direita ali, né, o everton o, o, o Cebolinha, né. Então, seu palpite pro jogo de hoje você acha que o Flamengo ganha? Você acha que o Atlético ganha? Será que é empate? Deixa o seu, seu palpite aqui nos comentários aqui, tá bom? jogar sim esperar um bom jogo, ver se o Flamengo e o Atlético, tomara que o Flamengo ganha do Atlético pra cair fora o, o técnico Mohamed. Né? Não se esquece de inscrever no canal, deixa o teu like, teu like ajuda o no nosso canal, deixa o teu like, tá bom? E ative as notificações pra você não perder nada, tá bom? Valeu, fui!